Filhos, dúvidas de oficina, Target Race, toquei então, com o padre, grande padre, que hoje vai se apresentar. Sou o padre. É isso aí, então tá apresentado, os caras <risos> falaram que o dia que se apresentar o bagulho cai. <risos> Deixa eu te falar uma coisa, Ó, o contato tá aqui embaixo, beleza? O Instagram, segue eles lá. E já sabe, a sua dúvida, quer ser, quer ter ela sanada? Comenta aqui embaixo nos comentários, não é no meu e-mail, é nos comentários. A que tiver mais like é que eu estou selecionando. E aí depois eu venho numa mais recente também pego, que eu acho que é interessante e tá? tal, mas geralmente eu pego três, quatro que tem mais like e é nozes. E assiste os antigos, porque tem muita coisa que vocês perguntam de novo. Tem coisa que vocês perguntam que a gente já respondeu. Senão fica... a gente vai ter que ficar tá falando a mesma coisa todo vídeo, entendeu? Teve já dúvida de óleo, caraca e tal. Trouxe um aqui de novo. Quer dizer, eu falo tô fazendo também. Mas é só para... Gente... Mas você segue a lista aqui. Vai, vai. Vou começar com o Gabriel Fernandes. Fala duro, vai falar padre. A prática de bombe. Fábio, hum? conhece é. o que você vai apresentar, peraí. Em baixa rotação é necessário. necessária, o de bombe é o... Ah! Bam, hum, bam. Entendeu? É o cara... de o É o cara... É É, é... é... é... é... é... o cara... É... É... Aí o cara vem com isso, né? Então o de bombe é esse. É... É... Aí assim, ó. A prática do de bombe em baixa rotação... Esse vídeo já tem uns 5 anos que eu fiz do de, de bombe. Quando de bombe você dá... É, é, em baixa rotação é necessário tem uma CG e só faço reduções com o um D-Bomb, a 4.000 RPM mais ou menos. Por sempre ter visto motociclista ao redor reduzir dessa forma, isso pode gerar um desgaste prematuro da embreagem? Para reduzir, só matar a embreagem e baixar a marcha soltar a já é aproximadamente para os urbanos? Valeu demais, estamos together. Antigamente, tinha os motores dois tempos. né Então eles precisavam toda hora de aceleração para limpar o motor, para tirar aquele excesso de óleo dois tempos de dentro da câmara de combustão. Então você estava andando, daqui a pouco você sentia a moto começar a dar aquela engasgadinha, você... Reduziu uma marcha, é. assim. mas isso é passado. Já Vamos foi. Hoje. Boa. Então é assim, ó. ele tem uma CG, né? Ele uma falou. C CG. Então, motos de baixa cilindrada, são motores de baixa potência e baixo torque. Uhum. Então ele consegue fazer a redução sem a bombinha. Né? Não precisa? Ele consegue e não vai dar tranco, porque... É... Como que eu posso falar agora? Não sei se eles vão entender. Não. O câmbio tem o castelo da engrenagem, que são os dentes laterais. As motos de baixo torque e baixa potência... É gato andando aqui em cima. Sério? É, deixa eles quietinhos. Tá bom, tá bom. Os castelinhos são pequenos e engatam com mais facilidade. As motos de médio para alto torque, alto desempenho, elas têm esses dentes laterais mais largos, então a probabilidade deles baterem de frente é maior. Então, aí você tá, está você explicando tudo isso para quê? A bombadinha é, serve para mais ou menos você igualar a velocidade do eixo secundário que é aquele eixo de câmbio que está ligado no pinhão, com o eixo primário que é o que está ligado no motor. Então você dá a bombadinha, aí eles se movimentam, igualam a velocidade e privilegiam um engate sem trancos. Agora, se o cara não bombar, tem prejuízo? Então, se você tem uma moto, vamos dar um exemplo, vai uma moto de 500 cilindradas que é uma que fica bem no meio. Se você reduz e o engate é muito macio sem dar a bombadinha, perfeito, não tem problema nenhum. Agora, se você reduz, e toda vez que você reduz uma marcha, dá aquele estalo, trá, no câmbio. é necessário a bombadinha. Tanto Boa. é, vou dar um exemplo. Nós temos, hoje em dia, motos que fazem a redução sem o uso da embreagem. E então ela você dá tem aquela... o kickshifter... Up e down, né? uhum. que faz a subida de marcha e a descida de marcha. Uhum. Kickshifter é o um dispositivinho para trocar uhum. a... a marcha sem tirar a mão do acelerador e sem acionar a embreagem. E para reduzir, né? sem ter que dar bombadinha e sem apertar a embreagem, você só mete o pé e reduz. As motos que possuem esse dispositivo para reduzir, ela dá a bombadinha sozinha. Sim. Você já deve ter testado o moto. Sim, sim. Elas agora, dão a bombadinha. Agora eu vou falar uma coisa. Ele perguntou se essa bombadinha desgasta a embreagem naturalmente. Não, porque ela é muito rápida, né? Naquele instante do engate, não é aquela também... É... One. E se, se eu... o <risos> cara... E se o cara der 3? bam, bam. É, é, Não tá, é necessário. Tá uma bombadinha. Agora eu vou fazer uma pergunta pra você. É o seguinte. É, então, é legal ele fazer. Eu não faço mais quando eu reduzo. Porque a embreagem. Eu fazia muito mais por causa do. da pancada na rota dele, uma circularização, Mas com a 3,6 até com a 12, eu não senti uma necessidade de dar o um, cada marcha. Eu vinha. Um, é, um, porque a embreagem. Não deixa dar aquele E aí, solavanco necessariamente na moda eu não fazia traseira. mais o, o bombada. eu vinha mais. É porque vocês, pilotos, usam a embreagem para controlar a traseira da moto. Sim. Então a embreagem acaba virando um freio traseiro. E é assim: nunca tive problema com o câmbio. Você viu que e... você abriu o, o recentemente. Tá zero, tá zero. E aí, até eu fiz um vídeo falando sobre isso. Eu falei: Ó, oh, meu, você não precisa se preocupar tanto com o que se você vir progressivamente. Então é o que eu falei. A moto que você sente que dá o tranco, que dói que você vai reduzir dá aquele clac", aquele estalo dá a bombadinha que aí você põe as engrenagens no tempo certo para engatar não Sim. deu o tranco não há necessidade da bombadinha boa tá e se falar poxa mas ou eu dou a bombada ou eu não dou senão eu não vou saber a hora que eu dou não... então se você falar decidir em dar a bombadinha pode dar é aquela bombadinha instantânea bem rápida vamos vamos é só aquele toquinho no acelerador, uhum. pro giro dar uma Dá subidinha, mil RPM e no máximo, fazer um engate do castelo. Mas eu posso continuar assim, é bom. Pode, você como piloto pode. Tá bom, obrigado, padre. <risos> bom, vamos lá. Rodolfo Reis RR02. Fala Durval, pergunta pro padre aí, o que ele acha dessa moda de fazer remap com pops and bangs e qual o dano que isso traz para mostra? Abraços. Você sabe o que é isso aí, né? É daí, que, fica bem, daí fica... É, ele parece que dá um limitador fora de tempo nos carros, na, nas motos. É assim, ó, você está ligando e desligando a ignição da moto. Então, aquele momento que a ignição fica desligada, acumula combustível sem queimar dentro do motor, do escapamento. E aí, quando a ignição volta, tudo aquilo que sobrou no motor, no escapamento, queima e dá tiro, sai lá de fogo. É bonito de ver, tem gente que gosta de escutar, mas... É bonito de ver, tá? É... É não, aquela não, sei. língua Sim. de fogo, né? É. Mas assim, não é legal para o motor, porque a gasolina sem queimar, ela vem lavando a camada de óleo. Certo. Então naquele momento que não tem faísca, tem gasolina sobrando sem queimar. Então a gasolina vem e lava o óleo que está lubrificando, os anéis, a camisa... Né, a haste das válvulas, então essa não, moto fazendo pop, não é legal. essa moto não fazendo é Pupps and Bangs, com 40 mil pra comprar, é uma boa moto? 40 mil quilômetros? É, então depende não, de quantos pops ele fez. Você entende agora o dilema <risos> daquele outro vídeo, você falou assim, uma moto com 30 mil quilômetros ela é boa pra comprar? É. Mas a maioria é com Pupps and Bangs. Ela começa é, a ficar um pouco... Não né? faça isso. Sim, não... tá bom. Tudo Porque bem. assim, não traz performance nenhuma, não você traz... Você entende agora o que acontece no Brasil, padre? É, é assim, é só pra chamar atenção. Mas você tá entendendo o que tá acontecendo aqui nesse momento? <risos> Vamos a próxima pergunta. É o seguinte, é... <risos> Ó, o Miqueias Luceno, Brothers, posso substituir a comédia à moto e é a ar por uma maior para melhorar o arrefecimento? Grande abraço. Posso? Não entendi, posso... Eu não entendi aqui, eu não entendi agora aqui ó, grande abraço, um prazer almoçar com vocês. Ao! Almoçar conosco? É. Ou ele tá comendo a gente sem a gente saber, ou vamos lá, beleza, não. ah sim, tá bom, é, ele, então significa que ele tá assistindo a gente enquanto almoça. Ah, ah chute, vou, vou. melhorou. <risos> ó, <risos> ó, ele... Eu estava preocupado Será que é essa dura que eu estou sentindo? <risos> Ó, brothers, posso substituir a colmeia da moto refrigerada da A Colmeia da moto refrigerada A Por uma maior para melhorar o arrefecimento? Porque tem as aletas do motor Que tem gente que chama de colmeia Tem a aleta do radiador que tem gente que chama de colmeia Então para melhorar o arrefecimento então pode ser do, do... É, então Fala de todas as colmeias até das abelhas. É que eu acho que não é essa, porque ele falou então, para aumentar a colmeia. Vamos lá, mãe, vamos aumentar essa colmeia. Qual que aumenta? É, aumentar a colmeia do radiador. Vale caso, vamos do radiador. Assim. Arrefecimento então, do radiador pode você ser. Você aumentou a sua, né? Você colocou um radiador suplementar. Então você tem mais colmeia no radiador. Boa. Então funciona. Né? Então ajuda no arrefecimento. E tem o, um pessoal... Mas ah, isso então é, é isso, padre. É lá das antigas. Então é isso. Que colocava umas aletas... A mais no motor, né, parafusadas, que caía tudo quando andava, mas eles colocavam e era para dissipar mais mas calor. Que... Então, se for isso, ajuda no arrefecimento, um radiador a mais, colmeia a mais. Mas aí, tipo, se couber lá e ficar bonitinho no luxo, já era, né? Sim, o seu então... funciona perfeitamente. Então funciona. Funciona. então funciona. funciona. pronto. Então vamos nessa colmeia aí. Eu acho que é essa colmeia aí. É, se não for, depois você pergunta de novo. Tá bom, <risos> Agora aqui, ó, Pedro Rodrigues fala, Félio, o manual da minha moto recomenda óleo mineral 20,50. 20W50. Mineral? Mineral. Faça as trocas mil km antes do recomendado. Mudar para sintético teria algum benefício? Como fazer esse desmame? Obrigado, tá muito bem. Não, sempre, tá, quando você vai para cima na escala, né, mineral, semissintético e 100% sintético, é bom. O que não pode é descer, a fábrica recomenda o 100% e você vem com o semi ou com o mineral, aí não é legal. Se a fábrica recomenda o mineral e você vai para um acima que é o semi... Qualquer também. moto? Qualquer moto, não tem problema nenhum. E o desmame? Como que tira da tela? Então, é que é assim ó, um óleo pode enxergar o outro como sujeira. Então um exemplo, ele tem um óleo mineral da marca X, aí ele coloca um semi sintético da marca Y. Então, a marca Y é em maior quantidade, porque é o óleo novo que está entrando. O óleo X é o óleo velho que ele esgotou, porém, toda a carcaça do motor ficou melada com aquele óleo antigo mineral. O óleo novo, às vezes, enxerga aquele óleo que ficou colado no alumínio, no aço do motor, como sujeira. E ele tenta separar isso e levar para o fundo, para quando você trocar, ele ser eliminado. Então, teria que então, tirar o cárter. Faz, não, faz uma troca prematura. Então, tirou o mineral, passou para o semissintético... Mas troca o filtro junto, né? Sempre, tá. sempre. É que tem motos que não tem filtro substituível. Se for uma CG, por exemplo, é um filtrinho lavável. Tá. Tem umas que nem filtro tem mais. Tá. Né? Mas, é, se tem filtro troca, né? porque fica uns 200ml dentro do filtro, ou mais em algumas motos. Vamos supor que ele falou que troca com mil antes do que o manual recomenda. Então eu vou dar um exemplo aqui que eu não sei o quanto o seu manual recomenda. O manual recomenda a troca a cada 5 mil km. Então ele está trocando com 4, que é mil antes. Uhum. Você vai trocar com dois. Tá. Roda dois mil km, faz essa troca, troca o óleo novamente e aí, mantém e aí vida normal. Tá. E bom, tá? O óleo, quando vai para cima, ele estabiliza melhor a temperatura. A pressão fica mais constante. Ai, é tudo luxo. de bom. Pode boa, usar boa. tranquilo. XX ou XY? Tá, beleza. Você Aí falou já é. XY? É. Então, não é <risos> Deixa eu Mas tá bom, é meu beleza. Mas, que pronto. merda. Mas tá bom. VN Extremo Sul. Fala Durva, beleza? Cara, tem uma pergunta pro dono da paróquia. <risos> Cara, atualmente estou com uma Ninja 300 e coloquei ponteira esportiva. E às vezes ela dá uns pipocos acelerando rápido. A pergunta é, como eliminar os pipocos da moto? Já tive várias motos e sempre dou alguns pipocos quando eu ponho ponteira esportiva. Talvez seja a forma que eu acelero. Se puder, receber, se puder responder, fico muito agradecido. We are together. We are the world. We are the children. Together. Nessas motos... Né? dos anos 2000 para frente, todas jogam ar limpo dentro do escapamento. Tá? É uma ou outra que não tem esse dispositivo, a gente pode até considerar aí o 100%. Então, o que acontece? Eles perceberam, né, com estudos, que o vapor de gasolina saindo pelo escapamento sem queimar é mais agressivo para o meio ambiente do que o produto da queima desse combustível. Então, se eu pegar um copo de gasolina, jogar aqui no chão e deixar evaporar, ele agride mais o meio ambiente do que eu jogar essa gasolina no chão e pôr fogo. Então, ela pegando fogo, ela agride menos o meio ambiente do que eu deixar ela evaporar. Estamos tendo um pouco de biologia aqui, Padrão? É, é, estudos aí da, da engenharia. Eu só vou lendo e vou repassando. Então, o que eles fizeram? Eles têm um sistema que pega ar limpo da caixa do filtro de ar e joga na válvula de escapamento. Aí você fala, para que jogar ar limpo dentro do escapamento, que já passou né, pelo motor, já está fazendo escape, é justamente para queimar o combustível. Não teve aquele que, frio, não, não tem nada Que saiu pela câmera de combustão sem queimar dentro do escapamento, para diminuir a poluição do ambiente. Então, com o escapamento original, esses estouros existem. Mas é anulado pelo mas catalisador. Mas você não escuta porque tem catalisador, tem um monte de defletor de ruído na ponteira, tanto é que a moto fica silenciosa, sim, então sim. os estouros acontecem, mas a gente não escuta. Sim. Quando você coloca uma ponteira esportiva, a ponteira esportiva nada mais é do que um pedaço de cano, todo furadinho, com lã de vidro em volta, para abafar um pouquinho o ruído. Mas você olha de um lado, você vê do outro. Sim, sim. É um pedaço de cano. Então, não existem mais os defletores de ruído. Aí, tudo que acontece dentro do escapamento, Vai pra a gente escuta. Uhum. Então, é normal. Por isso que todas as motos que você colocou ponteira esportiva têm esse pipoco. E não tem nada de a errado com o sistema tem. de injeção. Às vezes eu escuto até ele vindo do meio para fora. Um eu escuto, é, é sério, normal. eu vejo ele caminhando, sai, eu, tô falando sério. Sai é. é do laranja, vai pro S, às vezes... Vou... <risos> tipo, você sente... É, é mas muito é normal, curu. é normal. Tá. Tá, e aí tem, tem gente... aquela também de, tipo, você quando reduz o ar frio, entra ar quente e dá aquela... É, não, isso é, é meio lenda, <sposm> tá? É... Mas, assim, é que você reduz, tá? Para é de ter um fluxo é, né, de saída, vai no escapamento. Então, só que assim, ele diminui o fluxo, não é que ele para, porque ele estava a 10 mil RPM, soltando um monte de gases lá pelo escapamento, e quando você tira a mão, você está em rotação de marcha lenta e o fluxo de ar de marcha lenta. Então tem um fluxo, só que bem menor, bem pequenininho. Então, às vezes, é, o pessoal fala, ah, entra ar limpo. É que aí como sai pouco, né, abre espaço para voltar um pouquinho de ar limpo e às vezes queima. Era o oxigênio que agora é jogado, ele vem lá de trás e queima o combustível que está aqui dentro do escapamento. Por isso que eu até comentei, você assim, falou, será que ele joga o ar frio? Eu também desconhecia isso aí. Eu é, joga ar frio da caixa de ar é, dentro então, do escapamento. É, por isso. É. Então é então o ar tava da caixa. Então estava totalmente errado. É, só que ao invés de vir por trás, vem aqui no começo, na saída do cabeçote. Tá. Como eu tirei esse print aqui, eu quero falar com o Marcelo Manis que falou Padre, você ajuda muito, vocês são top. Obrigado. É porque eu tirei o print aqui, eu quis ler pra você ficar mais feliz ainda. Obrigado. Tá? E já que eu tô aqui também, tem mais um aqui, o Rony Alcântara falou que, cara, gostei demais desse vídeo, muito esclarecedor, tirou todas as minhas dúvidas sobre esses assuntos. Parabéns pra Dupla. Tá. Obrigado. Então, vou continuar agora. O Júlio Moraes falou, show de bola, esse vídeo eu aprendi muito, bate profissional. Tô sentindo o Padre aqui agora. E agora vem a pergunta, Padre. É o seguinte, ó. Fala, Durval. Fala padre, beleza? Minha dúvida é sobre discos de freio com anéis de dilatação. Tenho uma MT-03, já, já tenho dois anos. E percebi que tem uma folga no disco da frente quando parado e freando. Eu balanço para frente e ela tem uma folga e parece grande. E aí troca-se ou, é ou é normal essa folga? Pelo que eu entendi ele está falando sobre o disco flutuante. É. Tá, que são aqueles rebites né, que unem a parte de atrito do disco com o miolo do disco, a estrela do disco. É normal, tá? E quanto maior essa folga, melhor, mais preciso fica o freio. Tá? O Oi. porquê é, foi feito isso? É, vamos supor que meus dedos aqui são as bengalas da moto. Aqui embaixo está o eixo da roda e aqui no meio a roda. Mas ele falou uma m 3 no caso é uma Harla, né Padre? <risos> Aí o que acontece? Quando a gente freia, é normal, tá? vou colocar de lado aqui, pra... é normal a suspensão dobrar para trás. Tá? Se você está na estrada ao lado de um colega, e você frear junto com ele, você olhar na bengala, você vai ver que a bengala torce para trás. É. E? Ela recolhe, torce mesmo? Torce, torce. E quando ela dá essa torcida, nem sempre ela vem igual, ela pode... Fazer esse movimento. E quando ela faz esse movimento, que às vezes a gente até sente no guidão, Pô, ela pensa dá. que é o pneu que está torcendo, e às vezes é a bengala que está dando uma... Mas você não é mesa solta? Não, às vezes é a bengala torcendo mesmo. Caraca! O que acontecia quando o disco não era flutuante? Hoje nós temos o disco flutuante e a pinça de freio flutuante. Quando o disco é rígido, a pinça flutua. E tem casos que a pinça e o disco flutuam. Que é mais as radiais, não é? A radial não flutua. A pinça radial é fixa. Só o disco flutua. <risos> Você vai falar que a outra lá, que a outra flutua? A, a, a standard flutua é, é, ela que flutua. Caralho, essa tá bom até tá pra mim então. Tá? Então o que acontece? Se a bengala faz isso, a roda que tá aqui no meio faz esse movimento. E se uma sobe mais do que a outra. Né? que o eixo da roda também tem uma pequena torção, a roda também, né? E você está com o disco de freio aqui e a pinça com as pastilhas de freio aqui. Se eu faço isso aqui, o que, que eu estou fazendo com as pastilhas? Você está moendo elas... Tá... Abrindo elas, afastando elas do disco. Sim, só que às vezes por isso que dá aquelas Aí... comidas assim, então. Ah... E... Mas espera um pouquinho. Eu tô... A RD350, viúva negra, o que acontecia? A pinça de freio era fixa e o disco de freio era fixo, nenhum dos dois flutuava. Aí quando acontecia este movimento na roda, abria a pastilha, e quando é você fácil. ia frear de novo, você não tinha freio. Tá? Então, o disco flutuante faz barulho, você pega, você sente a folga na mão? Excelente, pode andar tranquilo. Claro, se você vê que um rebite está se deteriorando, está quebrando, troca o disco. Caralho, padre. Obrigado por essa aula. E ó, não façam o que o pessoal fala. Ah, vou prensar o rebite do disco para tirar folga. Não faz isso, tá? Vai é criar uma RD. Porque além de você tirar a folga e aí tirar a precisão de frenagem, né, porque vai afastar a pastilha, quando você amassa esse rebite, você pode criar uma fissura nesse rebite e aí ele quebra. Aí ele Caralho. quebra, o disco se separa da estrela, que é o miolo do, do disco. E aí acabou o freio. Então não faça isso de prensar rebite de disco flutuante, hein? Tem a folga, faz barulho, anda assim. Está tudo perfeito. Gostei, Padélia. Porra, essa é do, do, do, do radial, obrigado. Axial. Foi Axial. Axial. Oh, da hora, Adriano. Essa eu não sabia. Obrigado. Essa foi ah. boa pra todo mundo. Paulo Henrique, Patarello. Durva. O padre tem moto? Se sim, qual? E qual é o estilo que mais curte? Cross, speed, custo, etc. Abraço. Manda o padre dar um tchau para Caeiras SP. Caeiras. Um abraço do padre. Aí, boa. E agora? E agora? Sempre tive moto, tá? Nunca tive um carro na vida, até hoje não tem. Toma. Só ando de moto, tá? Tenho hoje uma Teneré 250 que é meio de transporte não faço viagens. Aí é por né, problemas familiares, mas é meu meio de transporte. E o que mais ele fez mais? Não, vai... E qual mais gosto? E qual você mais gosta? Cross, é, Speed, Custom, Big Trail. Sabia? Não, então, tá certo. Da minha altura. então tá certo, volta aquele vídeo anterior que a gente falou sobre a questão da altura, a moto e qual se adequar. Tá certo. É, eu gosto de Big Trail. Entendi. Speed não. Então, eu gosto, mas não dá para andar, <risos> ainda mais com a sabiência. É, entendi. Mas você gosta de Big Trail? Gosto, eu me encaixo bem nelas. E custom? Você também é um cara que ficaria bem na custom. É, aí eu não, não me encaixo, meu tamanho não, não é legal. Eu encaixo bem... É, numa Tiger, numa multistrada... Mas a verdade, filho, é que toda moto quando o padre, se você vir trazer aqui ele vai empurrando, parece um brinquedo na mão dele. Porque <risos> o padre é uma árvore, então tudo que ele pega, parece A6, então quando ele vai levar lá pra fora, parece que ele tá pegando aquela botinha da Maisto. Escalando um 24 <risos> e leva. Mas então é Big, Big T, então, Big T, eu gosto bastante. Boa. É isso. Bom, acho que essa, essa era uma dúvida que a galera tinha bastante like aqui, ó. Queria saber que moto você tinha, se você gostava. E qual o estilo. Da hora, Brilhão. E o problema familiar, se o pessoal for perguntar, eu tenho uma filha especial e por isso aos fins de semana eu não saio de casa, eu fico com ela. Boa. Fadeira. Então aí já pronto, evita as perguntas. É, não, porque daí o cara coloca familiar, o cara vai, né? Não, não, tá tudo bem. Tá tudo, tá tudo Tá tudo luxo. bacana. Filhos, chegamos ao fim de mais um Dúvidas de Oficina. Brilhão, eu quero te agradecer de novo. Tá nada, eu que agradeço. A galera. Ama você já, você é o um cara do Muito Brasil, bom. você é um cara que a galera assiste com paz no coração e sente firmeza nas suas palavras, assim como você faz aqui, que você não gagueja em nenhuma. E, ô, a gente não prepara, viu? Eu chego aqui e trago, de verdade. Ele vem aqui na... Tanto é que eu dou, às vezes, um... umas cabaçadas aqui, porque é real, tá ligado? Então. Mas é o seguinte, ó, o contato tá aqui embaixo, na descrição, o Instagram deles aqui na tela pra você acompanhar, certo? Segue lá eles, chama o padre, traz sua moto, e é isso, você quer dar um tchau pra alguém? Alguma coisa? Quer se apresentar? Não. não sei o que você quer fazer. Hoje eu não precisa. Não, né? Não. Quer dar tchau pra alguém? Não. Também não. Nem pro pessoal de Caieiras, já que mandou um beijo. Tá? Não, Caeiras eu já mandei, tá. chega garoto. Não tem mais nada? <risos> <risos> então, beleza, filhos. Comenta aí e aguardo o próximo, tio Guedinha. E nós temos uma missão aqui pela frente. Você vê que eu parei a missão Anastácia pra responder a sua dúvida. Então, por favor, assiste a missão Anastácia que tá incrível Pô, oh, os caras, não... o último, o, o, no meio, eles não assistiram muito. Eles querem mais ver o quadro, eu acho, não sei. Então, espera. Tá bom, é isso. Verão. E verás. <risos> Tchau, gueda Tchau, Fê.